Bom dia a todos e a todas, é um honra estar aqui hoje. Eu queria começar cumprimentando o senhor Pedro, Pablo e o senhor Afonso, em nome de quem eu cumprimento a todos os chilenos aqui presentes. Eu queria também cumprimentar a Glória Pérez Salmeron, em nome de quem eu cumprimento todos os membros de IFLA, que, de IFLA que estão aqui presentes. Também queria cumprimentar a Alejandro Santa, de Argentina, em nome de quem eu cumprimento a todas as pessoas de outros países que estão aqui com E a senhora Josefina Reis, em nome de quem eu cumprimento também a todos os representantes das associações de bibliotecarios da região que temos aqui. Muito bem. Eu queria, já começando um pouco a trabalhar, verdade? comentar a vocês um pouco como é e o que é a nós esta reunião, e o que é a, é a, é a sessão de ifla bueno como Gloria ya ha mencionado, la, la IFLA tiene muchas sesiones, sesiones temáticas y sesiones regionales, ¿verdad? Nosotros somos parte de una división que llamamos División 5, que es la única división que tiene las sesiones regionales, que son la sesión de América Latina y Caribe, la sesión de África y la sesión de Asia y Oceanía. Bueno, hace mucho tiempo que la sesión de América Latina y Caribe, que llamamos de IFLA, LAC, Decidiu fazer suas reuniões, porque todas as sessões de IFLA sempre têm duas reuniões ao ano: duas reuniões presenciais porque temos muitas reuniões virtuales agora, com toda a internet, a possibilidade de videoconferência, verdade? mas presenciales sempre temos duas: uma durante o Congresso Internacional de IFLA, que sempre ocorre em agosto, e uma outra, se ao princípio de ano, como março e abril, e que a sessão ha decidido há muitos anos que seriam feitas estas reuniões, que chamamos de meio de ano, em distintos países da região, com uma forma de levar os projetos, programas e propostas da IFLA a profissionais da região que, de outra maneira, poderiam não conhecer a própria IFLA, verdade? E tudo o que estão fazendo. Bom... Pero, paralelo a isso também decidimos fazer um seminário internacional, não solamente ir aos países com a reunião de trabalho, sino que também fazer um seminário internacional aproveitando a oportunidade de ter los representantes de tantos países que comportam el Comitê eh, permanente de la IFLA lac para hablar de sus países. De suas experiências, contar o que estão fazendo em nossos países. Mas, seguro que ao mesmo tempo, invitar e ter os profissionais de los países países que estamos a que participe e contem a nós suas experiências e suas expectativas, de modo a que a partir de este podamos conduzir nossas atividades la sessão de maneira mais eficiente. bueno e esto, por isso esto estamos aqui. Mas para fazer esta coisa, temos sempre que ter alianças com as instituições de los países. Bom, bueno, neste ano de 2017, estamos aqui em Chile com esta extraordinária aliança que fizemos com a Biblioteca Nacional de Chile e com a Biblioteca del Congresso. E todos vocês aqui presentes. Por lo tanto, é um honor, é uma grande satisfação estar neste este país de pessoas tão gentiles e amáveis. Nós estamos aqui desde desde sábado e podemos ter a oportunidade de mirar como as pessoas delas caias, dela parte de turismo, de los hotéis, todos são muito gentis e este é es um honor e uma satisfação. bueno como já foi dito, nós temos dois dias de trabalho e dois dias de reuniões, delas reuniões de meio de ano de IFLA, reuniões administrativas. Bueno, e eh, o tema é sempre voltado a estes dois dias, a las iniciativas, a nuestros proyectos de mapeo de las iniciativas de la región, con las actividades voltadas a la agenda 2030. Por lo tanto, el, el programa de este seminario nos dará la oportunidad de conocer un poco más de Chile, pero también tenemos experiencias de México. Costa Rica, Brasil, Colômbia, Argentina, Peru e também na Espanha, verdade? Bueno, e entonces con este, eu queria agradecer muitíssimo ao senhor Pedro Pablo Blachet e ao senhor Alfonso Pérez por nos receber em esta casa e preparar um, um evento tão grandioso e é um honor a nós outros. Muitas graças. Também seguro que quero agradecer a todos os membros a Comissão, do Comitê Permanente de IFLAC que, desafortunadamente, estamos somente com os melhores, os melhores, mas solamente com ¿eh? <risos> <los mejores, risos> 50% de nossos membros, somos como 20 pessoas e estamos aqui como 11, mas são de muitos países e é um honor, muito por el esforço que hacen e também agradecer ao comitê organizador, delas instituições e, senhor, que também a Maria Angélica Belém por todo o seu trabalho. bueno eu espero que todos vocês tenham um seminário boníssimo, pelo que ao volver ao final, a volver às suas casas, levem eh, ao final de hoje, não somente os contenidos de hoje e de amanhã, na verdade. De esta semana, não somente os contenidos técnicos que vamos escutar, que também a gentileza e a amabilidade que se percebe em este fabuloso pueblo de Chile. Por lo tanto, bom trabalho a todos e muitas graças.